O futuro é hoje Hoje é o dia Que define o momento exato do futuro Estude para ser alguém, seja honesto Hoje é difícil dizer essas coisas Não discutam com pessoas perturbadas É perda de tempo, perda absoluta de tempo Evitem o ódio, não cultivem o ódio o ódio vem às pessoas, não compartilhe. O ódio é um veneno que só funciona se você beber, se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora que as nossas dúvidas tem que ser de várias ordens, nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Ou seja, eu sou livre, inclusive, para me destruir. Infelizmente. Tudo aquilo que seja um vício, reduz-me liberdade. Cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez é profundamente confortante para o corpo o hábito produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método de ordem e o neurônio gosta disso e nós nos inserimos nessa ordem ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem e ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado a zona de conforto me acalma, por outro lado a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas. A crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva, então fica essa questão do ousar e do repetir, é claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental, mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro. Pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual. O sucesso eu estou entendendo o empreendedor. O sucesso eu estou entendendo a dona de casa. O sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso. Perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. O Tudo aquilo que me tranquiliza, me afasta do sucesso, tudo aquilo que me deixa bem, me afasta do bem e do desafio, por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual é a escolha certa, todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento chamado futuro, eu nunca sinto o futuro, porque eu estou sempre no presente. E o passado é sempre uma memória que já fugiu. Nunca chega o futuro. Nunca chegaremos ao futuro. Porque eu estou sempre no momento presente. E o minuto seguinte é o meu presente. Logo, eu vivo. Eu vivo num tempo contínuo. Num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento. E esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado, então apesar de não existir futuro, não existe futuro, o que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante porque não existe o ponto final aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas, tudo é muito rápido, muito passageiro, tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas e esses desafios são sempre um caminho aberto, nós temos diante de nós um caminho aberto, eu não sei esse futuro eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, o futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro. O futuro é hoje, porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui nessa noite vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias, Decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora, escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então, essa questão é uma questão importante, eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem, ''Ah, está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal.'' Bem, transforme seu Natal numa data alegre, faça, não fique reclamando. Buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem. Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, e os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade de uma ação ou de uma falta de ação. Eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos, não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é fazer o que é preciso, só o ser humano é livre porque só o ser humano faz o que é preciso não é uma liberdade hedonista da busca do prazer não é a liberdade de fazer o que eu quero mas o que eu preciso eu sou humano porque faço o que eu preciso ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero e vou começando a sofrer dessa verdadeira ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica eu sou sócio majoritário da minha vida sigam a norma socrática Conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Como eu me comportei hoje. A quem eu ajudei, a quem eu incomodei, a quem eu, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom. Como eu posso melhorar amanhã. Ou seja, trabalhem sobre si. Trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o um risco de chegar lá. Correm o um risco. Não a certeza, não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá e nisso, o resultado de tudo isso, é chamado de plenitude, para uns, para outros simplesmente, uma palavra tradicional, de raiz indoariana felicidade, felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, e continuar trabalhando, trabalhando nisso, vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade.